Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila e eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho com vocês a respeito de uma ferramenta, tá? Que eu utilizei pra tirar uma dúvida que eu tinha, tá? Eu tava desconfiada, tá? Aqui em casa sobre o meu relacionamento, tava desconfiada de uma possível traição é... e aí eu consegui tirar essa dúvida, tá pessoal? É... Eu vou explicar certinho pra vocês como isso funciona aqui nesse vídeo, porque... Eu sei que muitas pessoas, né? Às vezes tá desconfiado do marido, namorado, parceiro ou da sua parceira, né? E não sabe como fazer pra ter certeza, tá? Então, assim, pessoal, é... Eu utilizei uma ferramenta, tá? Que ela te dá é, acesso a várias informações, tá? Que tem no celular da pessoa. Eu vou deixar o link dessa ferramenta aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E aí, pra quem depois quiser saber mais certinho como funciona, é só acessar o site, porque lá tá tudo bem explicado, tá? Então, assim, pessoal. É, depois que eu utilizei a ferramenta, não precisei... É, de nada, tá? De nenhuma informação, eu precisei apenas do número do celular e eu consegui tirar a minha dúvida, tá? Então, essa ferramenta, como que ela funciona? Ela te dá acesso a tudo, tá? Então, tudo que tiver ali no celular, todas as informações, você é, vai ter acesso, tá? E a pessoa não sabe que você tá acessando, tá? É, e assim, pessoal, se você realmente quer descobrir, por exemplo, muitas pessoas até desconfiam, né? Que tá sendo traído e tal, mas no fundo, no fundo tem medo de saber a verdade tá então assim só utiliza essa ferramenta se você realmente quiser saber porque uma vez que você usa você tem acesso a absolutamente tudo tá pessoal é, eu vou deixar o link do site oficial aqui tá e se você decidir comprar né seja hoje após o vídeo ou até mais para frente compre somente pelo site oficial tá no mercado atualmente é, tem várias outras tá que prometem fazer isso mas é, eu testei algumas e a única que realmente fez isso de forma totalmente anônima foi essa que eu indiquei aqui para vocês nesse vídeo tá pessoal então assim realmente funciona é, eu tava passando por um momento assim bem complicado principalmente por causa das minhas desconfianças depois que eu utilizei a ferramenta, eu consegui tirar um peso das costas, tá? Eu acabei descobrindo que não era bem o que eu pensava, mas assim, isso mudou tudo aqui em casa, tá? Então, se você tá nessa situação, com certeza é, vale a pena você dar uma olhada nessa ferramenta, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo, tá? Eu espero que essas informações tenham assim, ajudado, tá? E se vocês ficarem com alguma dúvida, né? Algo que eu não falei aqui no vídeo, Pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo que eu vou respondendo vocês conforme for possível. E acessem o site, tá? Como eu falei pra vocês, é, no site tá tudo bem explicado, bem detalhado. Tem o suporte também. Vocês vão conseguir tirar muitas dúvidas por lá também, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.